Meeting. E disputa difícil, hein? Mas disputa será que chuta. dinheiro traz felicidade? Isso que importa, <risos> então, né? É tão fora da nossa realidade, né, Sousa? A gente nem imagina. O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Amanhã tem o Fala Brasil edição de sábado, a partir das 7h30 da manhã com Carla Italita. Bom fim de semana. E fique agora com o Hoje Dia e o bilionário Celso Não. Zucatelli. <risos> Sente falta, claro, Zuca, do seu nome <risos> na lista. <risos> Isso sim, de saúde e felicidade, com certeza absoluta, viu, gente? Olha, isso sim, com certeza. O Sérgio, eu tava vendo a hora que apareceu você ali pô, perdeu perder o lugar é? brasileiro, Sérgio Aguiar, enfim. <risos> Sérgio, se uma sexta-feira rica de muita alegria para todos nós. É um beijo carinhoso, gente. Bom é fim Ica. de semana. Fiquem com Deus, com muita saúde. Vamos que vamos! Hoje em dia está no ar com informação, com prestação de serviços, com diversão. Você, claro, minha amiga, você, meu amigo, vocês são nossos convidados sempre, todos os dias. Vamos que vamos! Hoje em dia começa com um flagrante, mais um flagrante que causa indignação. Vamos lá que esse assunto é muito sério, gente. Mais uma vez, uma técnica em enfermagem finge aplicar a vacina contra a Covid-19 em um idoso. Esse é o segundo caso registrado por celular em Goiás. Outros aconteceram. Por exemplo, em Niterói, no Rio de Janeiro, a profissional de saúde que também simulou a aplicação da vacina foi demitida e indiciada pela polícia. Se condenada, ela pode até ir para a cadeia. Todos esses casos estão sendo investigados. E a suspeita, infelizmente, é desvio de doses.